Boneco possuído assombra casa e ataca moradores. Cavalo de várias pernas registrado em Chernobyl. Jovens encontram menina transfigurada em demônio em uma floresta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 O vídeo a seguir mostra um homem em um carro junto de seu amigo trafegando por uma estrada, quando de repente algo sinistro cruza seu caminho. Uma mulher vestida de branco caiu do céu, muitos dizem ter sido a queda de uma potestade que habita nas regiões celestes, mas enquanto coisas caem, outras sobem. Câmeras de segurança de uma residência na Itália mostram o um homem indo até o canto do quintal após ouvir um estranho barulho. Foi quando de repente algo bizarro acontece, ele simplesmente foi abduzido de forma brusca. Depois deste dia ele nunca mais foi encontrado. Se este vídeo for real, infelizmente pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso, não faça como nos filmes de terror. Se ouvir um barulho estranho durante a madrugada, não vá investigar. Apenas se esconda e comece a rezar. Imagens registradas em uma estrada no leste de Chernobyl mostram um cavalo negro com várias patas atravessando uma rua. Seria isso uma mutação fruto da contaminação radioativa causada pela explosão do reator em 1986? Eu sei que você já ouviu falar no chupacabra, já viu fotos de suas supostas vítimas, já viu até mesmo vídeos de algumas criaturas semelhantes ao mesmo, mas eu tenho certeza que você nunca viu um ataque de chupacabra, mas se prepare, pois o grande dia chegou. Vocês verão agora o primeiro possível ataque de chupacabra registrado em vídeo, Detalhe, registrado aqui no Brasil. está a criatura atacando e chupando o pescoço de uma ovelha, drenando todo o seu sangue. O jovem estava andando por um beco no centro de Nova York quando de repente viu dois bonecos de palhaço encostado na parede. Um explorador urbano do mundo árabe postou em suas redes sociais uma experiência traumatizante que teve durante uma exploração urbana num dia em que um terrível poltergeist não queria deixá-lo sair da casa e ele quase que teve que chamar a polícia. الرحيم عود بكلمات الله التامات من شر ما... الله الرحمن الرحيم عود بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم عود بكلمات الله التامات من شر ما خلق لهما في السماوات وما في الأرض من دل الذي يشاء عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء أوسع كرسي السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الله. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عود بكلمات الله التامات من شر ما خلاه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا زود بسم الله الرحمن الرحيم لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم عود بكلمات الله التامات من شر ما بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا لا لا, لا, لا. لا, لا, لا, لا, لا. <تصفيق> بسم الله الرحيم بسم الله بسم الله Você já ouviu falar na teoria do segundo sol? Para os adeptos dessa hipótese, o sol seria ligado a uma estrela nã chamada Nemesis que estaria se aproximando da Terra e atraindo cometas que causariam a destruição em massa e consequente extinção da vida na Terra. Será que é isso que diz o filme Não Olhe Para Cima? O que vemos nessas imagens seria um pequeno flagra de um segundo Sol caminhando rumo à Terra. No vídeo que se segue, câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram uma manifestação fantasmagórica próximo a dois funcionários que descansavam ao um almoço. É possível vermos uma silhueta humanoide rastejando pelo chão. O caso a seguir foi registrado na Tailândia por uma dupla que foi até uma floresta a pedido de uma mãe que disse que sua filha estava há cinco dias em processo de exorcismo até que ela correu para dentro de uma mata virgem. <risos> Chegando lá, eles a encontraram em um estado terrível. <tos> Parece que a possessão está tão intensa que ela está se transformando em um demônio. Infelizmente alguns demônios querem um corpo físico para poder viver a privilegiada vida dos humanos. O grupo de investigadores do paranormal foi até a casa de uma mulher que está preocupada com a forma que seu pai tem lidado com a recente perda de seu filho de apenas 9 anos. Chegando lá, durante a coleta de informações preliminares, ele surgiu brincando com um boneco na frente deles. O mais estranho é que a voz que saía do boneco não era a voz de seu pai, mas sim uma voz de criança. Em seguida, a mulher disse que seu pai trata o boneco como se fosse um filho seu. Então, eles foram até o ateliê do pai em busca de respostas. Chegando lá, eles encontraram um desenho do boneco como se fosse um projeto científico para dar vida ao brinquedo. Então, eles foram até o quarto do pai solicitar esclarecimentos. Chegando lá, a surpresa. Ele estava conversando com o boneco como se fossem pai e filho. Sim, ele não tem dedos. Então, como movia a boca do boneco? Após fixar várias câmeras de monitoramento pela casa, foram dormir. Durante a madrugada, ele trabalha em sua criação. Mas parece que a criatura se voltou contra o seu criador, e o que este boneco fará a partir daí, vai tirar seu sono. What? <laughs> <Hey! laughs> Just <Jesse! laughs> <Hello, Jesse! laughs> the garden! My <laughs> <laughs> I'm <at> the <laughs> I'm Because it hurt. What is her? Parker! <laughs> HURKER! HURKER! <laughs> <laughs> <laughs>